Oi, meu nome é Luciana, eu tenho 34 anos, sou arquiteta e eu vim aqui para o Business por indicação de uma super amiga e cheguei aqui também sem saber o que que era, o que que ia acontecer comigo, o que que não ia cheguei na metade, na, já tinha começado o curso, já tinham passado dois módulos quando eu cheguei então eu cheguei já no meio do furacão mas foi muito legal, eu me conheci muito aqui na verdade eu me redescobri aqui, de, aqui no Business Super indico, consegui focar minha vida em alguns pontos que estavam balançados da minha vida, eu consegui focar. É, conheci muita gente legal e super recomendo. Acho que todo mundo tem que fazer, em algum momento da vida, tem que fazer esse tipo de conhecimento, de autoconhecimento.